a carta, estado de alerta e vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da Sabedoria. Leão, parece que você não está vivendo o presente porque a carta Estado de Alerta é um convite para você estar mais no agora. Porque aqui mostra uma pessoa que está muito no futuro, sabe? Sonhando muito com o que pode ser, desejando situações novas, Talvez cocriando uma nova realidade, já se vendo lá na parte boa, quando tudo dar certo, no momento de celebração. E isso é muito bom, tem que mudar mesmo. Porém, é como se você estivesse plantando muito para o futuro e esquecendo de viver o seu momento agora. Mesmo que você não esteja em uma fase boa e nem no lugar que você gostaria, ou até com as pessoas que você gostaria de estar, da forma como você gostaria. A leitura faz um convite para você viver também o seu momento atual, como uma doce despedida. De um momento que foi preparatório para o que está por vir. Até porque não tem como pular etapas. E em tudo tem aprendizados muito valiosos. Então, não se culpa por sentir o que sente. Por esperar o que espera e por confiar no amanhã. Mas, faça isso cuidando de você também. Carta da Sabedoria Toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências que vem de fora é o caminho da totalidade. Ou seja, tenha sabedoria para acolher o seu processo. Mesmo que ele seja diferente de todas as pessoas lá fora. Só você sente o que deve fazer. Tá bom? Gratidão.